Agora a gente ter 23 casos de feminicídio no Distrito Federal não é brincadeira, não. Alguma atitude tem que ser tomada. Alguma atitude tem que ser tomada. Coloca a Tainá comigo aqui. Tainá, você, inclusive, falava de uma CPI, de uma CPI que a Câmara quer lançar por conta disso, não é? Exatamente, Fred. O objetivo dessa CPI é traçar estratégias de fortalecimento dessa rede de proteção às mulheres e também para garantir a transparência da divulgação dos dados em relação à violência contra a mulher. Esses dados são de extrema Importância para que realmente ações sejam realizadas nesse sentido. Porque, como a gente estava conversando, as mulheres aqui no Distrito Federal estão com medo de andar nas ruas e andar em qualquer lugar. Não existe região administrativa que é menos perigosa, não. Teve uma mulher que foi atacada pelo assassino Confesso, da Pedrolina, no Lago Sul, que é considerado uma região nobre daqui do DF. Então, a gente está precisando realmente se sentir seguro aqui nas ruas, do jeito que está, realmente não dá. Então, a solicitação da instalação de uma CPI é um reflexo de tudo isso que a gente está bebendo. porque realmente nós chegamos num limite em que não dá para aguentar mais. Eu quero, eu como mulher, quero me sentir segura, andando nas ruas, eu quero saber que eu vou sair de casa, que eu vou conseguir voltar, que eu vou poder acompanhar o crescimento dos meus filhos, que ninguém da minha família vai sofrer por isso. A gente está aqui, vou chamá-lo aqui rapidinho, com o um deputado, Fábio Félix. Deputado, muito boa tarde para o senhor. O senhor foi quem solicitou, inclusive, essa audiência pública aqui na Câmara Legislativa. Eu gostaria de saber do senhor, né, qual foi o motivo que a gente estava conversando aqui, porque nós mulheres, nós não aguentamos mais ter medo aqui na cidade. Muito boa. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo, assim, primeiro que a convocação foi feita por mim e a deputada Arlete Sampaio, uma convocação importante porque a gente tem visto quase como uma epidemia os casos de feminicídio e violência contra a mulher no Distrito Federal. E a gente acha que é fundamental uma posição tanto do governo, do Distrito Federal, quanto um pacto na sociedade com várias instituições que reúnem o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, Câmara Legislativa e também o GDF para que a gente possa buscar soluções. Não tem solução fácil, é um problema complexo, é um problema estrutural na sociedade, a violência contra a mulher e a forma como os homens encaram o corpo e a situação das mulheres. Mas é um desafio nosso, um desafio urgente resolver esse problema. Então, essa não é uma audiência pública contra ninguém, mas é uma audiência pública em memória. Das 23 mulheres mortas no Distrito Federal, mais uma audiência pública de trabalho para a gente encontrar encaminhamentos e poder enfrentar o problema da violência contra a mulher, que é um problema estrutural no DF. Por esse motivo, há representantes de diversos setores aqui, né? Exatamente. Nós temos representantes dos movimentos sociais, da sociedade civil, né, dos serviços que o Distrito Federal já tem para a mulher, como o Provid da Polícia Militar, do Tribunal de Justiça, a Promotora de Direitos Humanos, né, é, entidades de acolhimento e de atendimento que já fazem e desenvolvem o um trabalho. Então, a ideia foi articular todos esses segmentos, para a gente pensar junto estratégias para enfrentar o feminicídio aqui no Distrito Federal. Então, é uma pauta muito urgente para nós. Nós achamos que a Câmara Legislativa precisa tomar uma decisão e uma medida de trabalho em relação a isso. Por isso, nós propusemos uma comissão parlamentar de inquérito sobre o feminicídio, porque eu acho que essa comissão ela vai ter o trabalho e a tarefa de articular esses setores e tensionar também setores amplos da sociedade a pensar sobre o feminicídio e pensar sobre o machismo. Vocês falaram muito, inclusive, sobre a divulgação desses dados, né? Que a gente é, reunir tudo isso é muito importante importante para traçar essas estratégias. Não, exatamente, Eu acho que os dados eles são fundamentais, porque os dados eles ajudam a gente a pensar as políticas públicas, então a gente tem exatamente os dados de feminicídio e também os dados de violência contra a mulher no DF, onde ela acontece, no espaço público no espaço privado, a gente consegue dar as respostas, né? Os territórios onde isso acontece, o transporte público que é um lugar de vulnerabilidade, como foi no caso da morte da Pedrolina, por exemplo, é um lugar que a gente precisa pensar alternativas, né? A Câmara tem pensado sobre isso em março, a Câmara fez um março de luta das mulheres e um março onde pensou vários projetos específicos e agora nós precisamos pactuar para que esses projetos possam ser implementados no Distrito Federal. Então, o senhor falou aqui da questão do espaço público e privado e é impressionante como recentemente a gente teve muitas histórias que foram justamente espaços públicos, isso mostra a vulnerabilidade, né? que nós estamos sentindo agora neste momento, assim como a questão de que eles acham que não vão ser punidos, né? Que eles estão acima da lei. Não, exatamente, assim, o, o a gente vê que a situação é tão grave que as mulheres, elas não estão seguras nem no espaço público e nem no espaço privado, que é o espaço de acolhimento, de segurança, é o espaço familiar, porque a maior parte dos feminicídios acontece no espaço privado e agora essa, esses últimos no espaço público, né? Com a objetificação do corpo das mulheres, com desrespeito ao corpo das mulheres, que é Grave. E tem um outro dado impressionante que é enquanto os homicídios no DF têm diminuído nos últimos anos, as tentativas de feminicídio têm aumentado em quase mais de 70%. Quer dizer, tem um fenômeno aí que é o ataque às mulheres por serem mulheres. E a gente precisa discutir esse fenômeno e apresentar alternativas. É muito urgente essa questão e eu acho que esse compromisso nosso, meio da deputada Arlete Sampaio e da Câmara Legislativa, junto com esses outros órgãos, eu acho que pode dar respostas para o Distrito Federal sobre esse tema. O DF, que hoje é um dos piores lugares do Brasil em questão de feminicídio. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral, sei que o senhor tirou um tempinho ali da audiência. audiência, vou agradecer muito, até o senhor mais, pode retornar lá, bom, muito obrigada. Até e olha Fred, eu estava até conversando há pouco com uma assistente social que também está participando dessa audiência pública, que ela comentou muito a questão da mulher sendo vista como uma caça mesmo, que foi o que aconteceu com a Pedrolina. As imagens dela sendo atacada no meio da rua são muito emblemáticas, né? Que mostram aquele poder que o homem acha que tem sobre a mulher. Que ela tá ali realmente para servir e quando ela se nega a servir esse homem, né? Ela acaba sendo violentada, ou acaba sendo morta da pior forma possível. E é por esse motivo que hoje a Comissão de Direitos Humanos divulgou que 23 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no Distrito Federal. Isso é muito grave, esse é um tema urgente que realmente precisa ser debatido, como está sendo feito aqui na Câmara Legislativa, até mesmo para que nós, mulheres, nos sintamos seguras na cidade onde a gente vive.